Não, você não pode começar a receber doações nem efetuar gastos antes de cumprir dos requisitos preliminares à campanha. Você precisa ter a conta bancária aberta com o seu CNPJ de campanha e precisa também ter o SPCE instalado para a emissão dos recibos eleitorais. Isso hoje em setembro de 19. Caso seja modificado alguma coisa para 20, nos atualizaremos na ocasião. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.